Você é o Pelé? Não, eu sou eu famoso. Eu tô voando alto. Eu também. Onde é o eu gata, você. Bandida. gata bandida. Gato I want to you. Achamos uma gata bandida. De novo Você é o Pelé? Não, eu sou tô... o Eu tô voando alto. Eu também. Onde eu que eu tô? Gata bandida. Gato afamado. I want you. What you know about rolling down in the deep when you break? uma gata bandida. De novo roubando.